E aí, gente, todos muito bem-vindos É o Bigodonari cara, é o seguinte Eu tava aqui pensando e a promoção da Guerra de Clãs Tá quase terminando E, mano, a promoção, pelo menos a primeira oferta Eu acho que vale muito a pena, porque são 115 mil de ouro E esse ouro ia me ajudar pra caramba Mais um baúzinho do Rei Lendário, ou seja lendária é garantida, mas tem um porém O porém é o seguinte, mano, o meu cartão de crédito Não tem um limite muito alto e meu limite já sério. Mas eu tava aqui pensando E pensando e pensando e eu achei Uma alternativa pro vídeo de Hoje pra gente sair com essa promoção Linda e maravilhosa na minha continha E sim galera, é isso mesmo que você leu no título Eu peguei o cartão aqui Do Flakes <risos> e a gente vai Comprar a oferta com o cartão dele Mas antes disso eu queria apresentar pra vocês Um aplicativo muito, muito top Pra você que é fã de Clash Royale O aplicativo que eu tô falando é o Amino Clash E ele é simplesmente a maior comunidade De Clash Royale do Brasil Aqui no Amino, pra você que não sabe, você encontra Todo e qualquer tipo de conteúdo a respeito De Clash Royale, ou seja, tem diversas possibilidades postagens aqui falando sobre novidades curiosidades, balanceamento eu curti muito esse post aqui a respeito da atualização, aí você deve estar tá se perguntando, mas a atualização já saiu porém o Clash Royale ainda está escondendo algumas coisas e nesse post aqui que eu entrei mano, eu acabei descobrindo uns vazamentos sobre novas cartas, por exemplo, Lava Golem As Três Bandidas, Carta Patives, muita coisa que nem saiu no Clash Royale aqui nesse post, eu acabei sabendo, ou seja, isso é uma das vantagens de você ter um Amino Clash instalado no seu celular, Para você que gostou dessa novidade, mano, o link vai estar tá aqui na descrição, mas ainda tem mais, além dessa penca de conteúdo postado aqui dentro do Amino, eu já adicionei diversas pessoas aqui ó, e você também pode me adicionar, meu nick é Bigodão. me adicionar que eu vou estar tá fazendo algumas enquetes e convidando algumas pessoas pra serem meus amigos dentro do Clash Royale, seguinte, já estamos aqui dentro do Clash e olha só mano, a promoção é essa aqui ó, 64,90. não é muita coisa pelo que tá oferecendo eu queria algumas geminhas nessa oferta aqui, seria muito muito top aí, seria sensacional na verdade, mas enfim, não tem paciência o importante mesmo vai ser o ouro e a lendária que a gente vai garantir aqui no vídeo. Bom, Belezura, espero que você esteja pronto para ser usado porque é hoje que a gente compra. Essa oferta Beleza, então, pagamento concluído Airflix Power Lá se foi R$64,90 Depois você desconto meu salário, beleza? Agora é hora, mano, de recebermos o Balzinho do Relendário aqui, ó R$4.200 de ouro Eu tô empolgado, é por isso que eu tô só sorriso, entende? Porque olha esse ourinho que lindo Olha ali, mano, 189, mano Que delícia, meu Jesus Beleza, bora ver aqui qual card Começou meio mal, torre de bombas e Lápide, eu vou pegar Lápide aqui, obviamente porque eu não gosto de torre de bombas Mas aí já mexeu comigo, mano, me deu peca Já mexeu com meu coração, você sabe que eu gosto de peca. E vai ficar 80 pequinhas, mano, 80 barra 100 Então quase colocando ela aí no nível 7 Bora comprar aqui, tranquilo Bárbaros de Elite ou Bárbaros Tá aí duas cartas que deviam ser de raridades Diferentes, ambas não deviam ser comuns Mas beleza, eu vou pegar aqui o Bárbaro Gelite, obviamente, porque eles são mais fortes E aqui nós temos duas opções, Goblin com Dardo ou Foguetão, eu vou pegar o Foguetão Porque eu nunca usei Goblin com Dardo, mesmo ele sendo Uma carta muito boa, agora mano Gelo ou Tornadão, eu vou pegar aqui O Tornadão, porque eu gosto mais de Tornado E a lendária ali piscando, mano, delícia Muito, muito bom, e eu vou pegar Dessa vez, mano, o Príncipezão, pra nós Conseguimos o ele aqui, é sério Que delícia, mano, tá muito bom Isso, é sério, eu espero que você já Tenha dado like, mano, porque, mano Lendarinha na próxima carta aqui E vamos ver qual que é, torçam pra que venha A carta boa, mano, torçam pra que venha a carta boa Nesse negócio, e, e, e Ah, fantasma Real e arqueiro Mágico, olha Sendo que o meu arqueiro mágico Eu já consigo colocar ele no nível 2 E o meu fantasma real já tá mais perto Pra ir para o nível 3 3, ou 3, obviamente Uh, cabeção, pensa Eu vou pegar então aqui o Fantasminha Real Porque o Fantasminha Real é uma carta boa Eu gosto, apesar dele não tá sendo muito bem utilizado Mas quem sabe a gente consiga fazer algum deck Legal aí com Fantasminha Real O importante é que vem o Príncipe, veio o P.E.K.K.A Vem o Foguetão, veio o Ouro, veio o Tornado Mano, pro meu deck que eu uso Que é o deck do Double Prince, né O Golem vale muito a pena Porque veio as cartas que eu geralmente uso É sério, vai dar pra roubar bastante coisa Só que eu não tô contente ainda, Ah! Tá, tô, não tô contente ainda O que, que tá faltando? Tá faltando a gente comprar mais uma vez Isso aqui, é sério Mais uma vezinha, 115 mil de ouro Mais um baúzinho do Relendário É sério, mano, eu acho que esse vídeo tá merecendo Demais, né, que a gente Compre esse baúzinho Então a gente vai comprar agora, Jesus do céu Mano, vai ser pesado Pesado esse final de mês Vai ser descontado bonito do salário Mas tá valendo, bora aqui Abrir mais um baúzinho do Relendário Mano, 4.200 de ouro, muito bom bom, Torre Inferno ou Fornalho. Eu vou pegar a Torre Inferno porque eu uso mais. Tranquilo, Bárbaro Gerite ou Espiritinho de Fogo. Vou pegar aqui o Bárbaro Gerite, obviamente. E novamente, <risos> Balão ou Canhão. E espera aí, deixa eu pensar. Eu vou pegar o Balão porque é uma carta que eu uso com mais frequência. Agora, tá uma questão muito legal. Eu vou pegar o Morteiro porque eu quero muito upar o meu Morteiro. Será que a gente consegue já upar ele? Não, mas faltam pouquíssimas cartas. Eu só eu pedir aqui no clã que eu já consigo upar ele aí eu, pro nível 12. Muito bom, muito bom mesmo. Agora, mano, ai, ai, ah, beleza, o meu mega servo eu já tô praticamente upando ele aí, então não vale tanto a pena eu vou pegar o gigantão porque eu quero upar muito, muito, muito, muito meu gigante Agora falta menos, né, falta um pouquinho aí pra gente colocar ele no nível 9 Pra vocês verem que as minhas raras não estão tão upadas ainda, mano, pra faixa de troféus que eu dou, obviamente E agora, mano, beleza, beleza, beleza, beleza, é isso mesmo que eu queria ver, mano Ai... Tô sem ar, é sério. <risos> Barril de goblins, obviamente, porque. Ai, mano, nível 6, barrilzinho de goblins. Muito, muito bom Ai, mano, é sério Lendário. Eu tô sem fôlego nesse vídeo Alguém me socorre Que lendária vai vir Princesinha ou spark Eu acho que foi a mesma sequência Da última vez que eu abri se ser é dessa vez agora que eu abri Da outra, eu acho que veio a mesma sequência Mas beleza Eu vou pegar a princesinha Porque eu quero colocar ela no nível 3 né? E spark eu não gosto de jeito nenhum Não consigo jogar bem com o Spark. Então pegamos aqui a princesinha Mas eu quero ver o ouro Eu quero ver o ouro Eu quero ver o ouro Eu quero ver, o ouro. Eu quero ver o ouro 308k de ouro Mano, vai dar pra gente upar muita coisa, é sério, príncipe, príncipe das trevas Tornado, mano, aí dá pra upar os morceguinhos Eu quero muito, os lanceiros O meu cavaleiro também, que eu queria muito Eu queria também muito upar aqui as minhas arqueridas Também conseguimos o barril de goblins Que eu também quero muito, muito upar A minha gangue, que eu tô louco pra colocar pro 12 O meu mineirinho, que eu tô louco pra colocar pro 3 Mano, muita carta boa, mago elétrico 3 também, mano, só carta fera Aqui pra gente upar, e agora com esse ouro Obviamente, não vai dar pra upar tudo Mas com esse ouro a gente vai conseguir upar Uma grande quantidade de cartas E vocês pertinho você achou que não ia ter uma partida no vídeo de hoje, você tava muito enganado Seguinte, eu vou usar esse deck aqui de gole, mano Porque eu acho que ele tá muito, muito forte Depois do balanceamento Então esse vai ser o deck que a gente vai usar Na partida de hoje E vamos ver com quem que a gente tá jogando, mano Tô jogando contra o Combate People Beleza, nível 11 Então tá de igual pra igual aí E vamos ver qual que é desse nível 11 aí, na verdade, né, mano Vamos ver qual que é dele O bom é que a gente começou com o um Coletor de Elixir Isso é uma vantagem pra deck de golem ele tá vindo lá com seu gigantinho nível 10, não é mesmo? Vem com teu gigantinho nível 10, que eu quero ver o que tu vai fazer. Tá bom? Beleza? Tá bom? Tranquilo. Eu imaginava que ia ser bruxa, aquele famoso deck, mano. Que o cara com a bruxa, atrás do gigante e vai que vai. Beleza, zapzinho aqui, ó. Tornadinho, tornadinho. Calma aí, só pra gente não tomar tanto dano. E eu não sei se a gente vai conseguir defender muito bem isso aqui. Calma aí, calma aí. Baby Dragon aqui, ó. Ai, ai, a gente vai tomar muito dano. Vamos tomar muito dano, tomamos muito dano. Mas tá valendo, cara. Tá valendo. Não foi um início de jogo tão bom, mas a gente tem um coletor de elixir em campo. Se a gente conseguir colocar outro coletor, calma aí. Mega servinho aqui, o oh, ligeirinho. Né? Como diz o Flex Power, ô oh, garoto ligeirinho? Tu tá achando o quê? E o Mega Servo, de vez de grudar ali no. Mano, essas coisas me deixam muito bravo, mano. Essas coisas me deixam muito bravo. O Mega Servo focou no mago de vez de focar no balão. É sério, eu acho Mega Serve uma carta muito burra, muito burra. Calma aí, agora a gente tem que parar esse gigante dele, que eu achei um gigante meio desnecessário, assim na ponte direto. Mas eu acho meio difícil a gente não conseguir... É, eu sabia. Eu sabia que a gente não ia conseguir defender essa torre, mas eu quero ver ele parar esse combo agora que tá indo pra torre dele. Eu quero ver. Vou tacar o Baby Dragon aqui. Porque eu tô achando. Opa! Baby Dragon bem tacado no é mesmo. Eu pensei que ia tocar a Horda de Servos. Mas ele tá com o Exército. Mas assim, de qualquer jeito, vai dar bom. Porque explodiu! Explodiu! O no nosso lenhadorzinho. E cara. Que gelo foi esse? Me explica que gelo foi esse? Você tá dando gelo em mim? É isso mesmo? Tranquilo, mano, se a gente conseguir matar aquela bruxinha lá, tá valendo, né, que se ela não morrer, ele pode tacar o gigante e fazer um contra-ataque Mas nós vamos ser mais ligeiro que ele, porque nós vamos começar com o um golem novamente aqui de trás Tranquilo, ele tacou o magão lá e eu tenho um plano Eu vou tacar minha bruxa aqui de trás, porque é o seguinte, eu vou esperar focar ali, ó Focando, eu já taco o meu leador pra matar aquele mago dele Beleza, é, ele foi até que espertinho Mas eu vou fazer o seguinte, ó Puxar com o Tornado, puxar com o Tornadão Zapzão aqui em tudo Beleza, Bebê Dragão faz a festa lá Mega servo aqui no centro Bebê Dragão vai matar aquele, aquele exército ali, ó Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo Bebê Dragão, mata esse, esse servinho E vai dar muito bom agora, mano Vai dar muito bom Olha isso, a Lenhador lá, ó Oh, do céu Caraca, volta daqui aqui em segundos Eu quero ver o cara fazer um milagre ele tem que fazer um milagre pra ganhar essa partida. Calma aí. Baby Dragon aqui de trás. Porque agora é só defender, mano. 6, 5, 4, 3, 2, Puxa com o um tornadão aqui. Só pra dar aquela trollagem. Ganhamos essa partida, moleque. Tá achando o quê, ô? Combate people. Não deu pra tu. Desculpa aí. Bom, gente. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, mano. Não esquece de tu de like embaixo. De se inscrever no canal também se você não for inscrito ainda. É nóis. Um beijo imenso no coração de cada um. E valeu!